Mais de 14 toneladas de resíduos e 470 litros de óleo de cozinha foram destinados para cooperativas de reciclagem de Cuiabá e Várzea Grande em 2019. O projeto inteiro pelo meio recebe os materiais descartados por magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho. A Vara do Trabalho de Confresa e o Ministério Público do Trabalho destinaram cinco ambulâncias para os municípios da região nordeste de Mato Grosso. Foram beneficiados moradores de Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Luciara e Bom Jesus do Araguaia. O valor foi de R$ 840 mil reais para a compra dos veículos, e os recursos são de processos de execuções por descumprimento de termos de ajustamento de conduta, firmados com o MPT com trabalhadores da região de Confresa. As notícias do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso agora podem ser recebidas pelo WhatsApp. Adicione o número 659-9646-0676. A gente coloque na agenda do celular... Envie uma mensagem com seu nome e profissão e você será incluído na lista de transmissão do WhatsApp do TRT. O TRT de Mato Grosso também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.